Bom dia gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a riqueza A riqueza A riqueza está com a barriga enorme gente Olha o tamanho da barriga da riqueza E olha o detalhe gente Detalhes Vou mostrar pra vocês Essa vista aqui muito bonita E olha aqui a barriga Da riqueza gente tá muito grande e os peitos dela estão tá cheios de leite. Tem leite. Olha. Ah, não, Lara, Deixa eu filmar a sua mãe. Vem cá. Gente, eu não dá nem para pegar ela. só pegar a Lara no colo daquela tá? Lara. É muito... Olha <risos> aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, a Malanese. Olha a Malanese. Olha a Olha o peito gente. Olha. Que é isso, meu filho? Olha né? Olha aqui, querido, gente. Olha. Olha, tá chilei. Gente, gente. Olha, essa barriga dela baixou muito. Tá enorme a barriga dela. Gente, essa semana tá o dia 15. Hein? Nossa, filhotinha daí, Ai, Lara, ai, Lara, ai, ai, Lara, não tô treinando você, é, vai ser, um... Vai ser um... Ai, um cachorro de guarda aí, gente, é, um cachorro de guarda, ai, ai, se entrar bandido aqui, tá lascado com a riqueza, com a Lara, é, cachorro de guarda, gente, é. que que é isso, gente, ai, ai, olha lá o Gente, olha é o que eu falei com vocês. Quem começa a fazer o um ninho? Olha lá. Olha o ninho. É o ninho que meu filho tá fazendo pra ganhar os seus piotinhos, é, meu filho? Ai, ai. O que foi lá, né? Essa malina. Ô, oh, papai. Papai papai Dá cheio de sua Riqueza? Senão, eu de mais fio, né, meu filho? Agora se vira que ela já é grande. Olha, gente. Bom, peitinho. Não sei se tá não precisando ver, mas tá cheio de leite, gente Chegou a descer, ó, ó, cheio de leite Os peitinhos dela tá cheio de leite os filhotinhos mamar. quantos filhotes que vão nascer? É, meu filho, quantos? Que é? Quantos neném? Tem é na barriga? Quantos? É. Que linda gente, ela tá muito grande, muito.. Olha o tamanho da riqueza, hein? Nossa, ela tá com barriga. Muito bonita. Muito linda, gente. Tá com barrigão. Baixo, grandão. Ó, ó. Linda, linda, minha filhinha. Muito linda. E é Todd, você é papai de novo, né, Todd? E, meu filho, vai ser papai de novo, gente. Tá tão feliz, né, papai? É, você vai cuidar do seu filhinho, Todd? Pra ajudar a riqueza a cuidar, não vai? Ele é bonzinho, ele cuida do filhotinhos. Tem vídeo daí cuidando dos do primeiros filhotes. E, meu filho. <risos> cuidando da Lara e da Magali e do Rex. Todd cuida. Todd é bonzinho. Olha lá, tomando água toda hora, tomando água, gente água fresquinha, e tal. Gente, eu falo para vocês, coloca a água deles num recipiente desse de barro. Esse aqui era um filtro que eu fiz para ela, tá vendo? Fiz um filtro para ela, peguei o filtro e cortei e coloquei, porque aí você troca água todo dia, porque dá lodo, tá vendo? Dá lodo. Aí tem que lavar todo dia ou trocar água, tá? Todo dia você troca umas duas, umas duas vezes a água por dia, troca de manhã e de tarde. E a água mantém fresquinha pra eles. E aí não quer ser bravo. Que que é isso, meu filho? Você tá latindo? Tá mexendo seu território aí, né, meu filho? É meu filho. Não pode mexer. É meu filho. É, então, gente. Até o próximo vídeo, tá? Tchau.